Olá amigos e amigas, depois de cortar aqui, aqui e aqui, o mini livro transforma-se nesse daqui E aqui está 600 mini livros que poderão ser vendidos para você através do site minilivro.outlook.com Então como queremos demonstrar, está aqui o mini livro, obrigado